Bom dia, bom dia, tudo bem? Como vai você? Eu vou bem, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui no Leitura Compartilhada, Oração do Dia. A nossa live que ocorre todos os dias de segunda a sábado, 7 horas da manhã e aos domingos, às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Guilherme Burjac. Se é a primeira vez que você está assistindo essa live... Seja muito bem-vindo ao livro de lá. Nós estamos lendo o livro de Atos, capítulo 7, o discurso de Estevão. Hoje, uh, você está assistindo esta live, <risos> porque agora, nesse exato momento, creio eu, se o Senhor nos abençoou, e estamos na cidade de Córdoba, a capital um, da nossa província, para pegar a documentação, a nossa documentação de permissão de... Permissão... como é que se fala? Permissão permissão de estrangeiros, é. A nossa permissão, nosso visto, né nosso, nosso documento de, de, de autorização para permanência aqui na Espanha. Graças a Deus deu tudo certo, creio eu que deu tudo certo, enquanto você está assistindo isso, ainda é futuro. Que estranho, né? A gente está gravando uma coisa que vai ao ar enquanto outra coisa está acontecendo. Não saia daqui... Fique comigo até o final desse vídeo e assista, por favor, porque hoje o tema fala sobre a igreja que matou Deus. Antes de iniciarmos, você pode, por favor, se inscrever no nosso canal, por favor. Também você pode sinalizar a sua presença aqui, dando um joinha ou deixando um comentário. Eu peço assim que você assistir esse vídeo, assim que ele acabar... Você vá ao vídeo anterior, porque o YouTube ainda fica processando este vídeo por um tempo e você não pode fazer comentários nele. Porque aquilo que você coloca no chat não aparece nos comentários. Então, eu preciso que você volte ao vídeo anterior, se você participou do vídeo anterior, claro, e se você assistiu também, e deixe lá um comentário. Se você quer receber estudos bíblicos direcionados a uma necessidade da qual você está precisando agora, quer saber mais um pouco sobre casamento, finanças, perdão, oração, ou deseja é, saber como alcançar a maturidade espiritual, me manda um oi no meu WhatsApp, que está no link da descrição do vídeo, ou me manda uma mensagem, eu te respondo também mandando o link. Agora, se você quer acessar todo o nosso material que está disponível, tudo aquilo que nós produzimos, está no nosso canal do Telegram. É só você ir lá, acessar, e assistir e baixar os arquivos que estão por lá. Vamos lá. A Igreja que Matou Deus. O discurso de Estevão é o discurso mais longo do livro de Atos. Consome quase 5% de todo o texto. Ele faz uma descrição do que ocorre, do que ocorreu desde o chamado de Abraão até a, a, o chamado de Abraão, de José e de Moisés. Ele faz um paralelo dizendo que José, José, Moisés e os profetas são um arquétipo ou um modelo daquilo que ele daquilo que no futuro seria apresentado ao povo como o Messias, Jesus. Tem esses, esses três personagens têm um arquétipo de Jesus. Então ele diz aos líderes da igreja que os profetas predisseram, predisseram a vinda do, do, do Messias. E havia no, no momento ali em Israel, em Jerusalém principalmente, um burburinho. Porque desde a época dos Macabeus, a, a vinda do Messias era algo esperado. Havia uma... Havia uma expectativa coletiva sobre a vinda do Messias. E os fariseus, principalmente os fariseus, eles entendiam que a vinda do Messias estava condicionada à santificação do povo. Por isso, essa... Forçação de barra deles em relação à lei de Moisés, impondo às pessoas um peso e uma carga, a qual Jesus disse que ele estaria tirando, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, não só do sistema econômico escravagista de Roma, mas principalmente do sistema religioso, que forçava o ser humano a deixar de ser humano e virar aquilo que eles queriam, né? virar alguma coisa diferente de seres humanos. Bom, Estevão então denuncia essa atitude, Dizendo ao povo, eh, na sua defesa, que eles mataram o Messias. A ideia de Jesus como Messias não é uma ideia que descia tranquilamente pela garganta de Anás e de Caifás. Por que Caifás? Ca Caifás. Porque os dois eram sumos sacerdotes políticos da época, né? não eram sumos sacerdotes que tinham um vínculo com Deus, um vínculo político e econômico, porque eles tiravam lucro da religião. Bom, nada diferente do que nós vemos hoje, por exemplo, de pessoas tirando benefícios da religião, como benefícios políticos e econômicos. Quando é que uma igreja mata Deus? Nós temos um outro exemplo clássico de um Deus que não está presente no templo. Né, nas igrejas, em Apocalipse capítulo 13, no verso 20, quando Deus diz: né, Jesus diz, 'Eu estou do lado de fora e bato', porque eu não consigo falar com o pastor dessa igreja, então eu falo com qualquer pessoa que queira me ouvir, eu estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora. Não poucas vezes isso pode, pode ter, vi, ter ocorrido ao longo da história, de você colocar Deus de fora, matar Deus, toda a presença de Deus, quando uma igreja mata Deus, uma igreja mata Deus quando ela impõe verdades para além daquilo que as escrituras dizem, quando ela exclui pessoas por pessoas que Jesus não excluiria, e quando eu digo aqui excluir, não estou falando da questão da disciplina, eu estou falando aqui da questão de não permitir que essas pessoas sentem-se ou participem da comunhão com os irmãos. Nós temos um problema muito sério, nós achamos que estamos na portaria do céu, mas Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é quem liga as pessoas, é ele quem liga as pessoas a Deus. É ele, por ele e por meio dele, é que nós chegamos diante de Deus. Quando é que nós matamos Deus? Quando nós matamos Deus no coração? Quando a igreja mata Deus? Quando a igreja mata Deus no coração das pessoas? Na minha experiência, que lá não é muito grande também não importa muito... Como referencial, mas na minha experiência eu tenho encontrado pessoas que têm uma birra de Deus, mas quando você conversa com elas, você percebe que Deus, na verdade, ali a gente pode trocar aquela palavrinha Deus por igreja. As pessoas mataram Deus no coração das pessoas. A igreja mata Deus no coração das pessoas. Um exemplo disso é quando nós, evangelistas, pessoas que vamos falar do evangelho para as pessoas e anunciamos o evangelho, nós desconsideramos qualquer é, qualquer, é, qualquer marca ou qualquer experiência que a pessoa tenha tido com Deus Achamos que a experiência dela não é válida Negamos a ela o direito de dizer ou ressignificar aquela experiência da maneira como a Bíblia diz E dizemos para ela pagar toda a experiência que ela teve anteriormente Por quê? Porque nós achamos que o Deus é um Deus cristão E que um Deus exclusivo do cristianismo E Deus não cabe dentro do cristianismo o cristianismo é uma expressão de fé em Deus mas não é aqueles que determinam quem Deus é ou deixa de ser é polêmico sem polêmica mas se você ler o livro do Dom Richardson, é um fator Melquisedeque, você está entendendo o que eu estou dizendo. Se você não leu, eu recomendo, leia este livro, isso vai mudar a sua cabeça e a sua percepção sobre evangelização dos povos. Você pensa que você chegou primeiro no lugar? O Espírito Santo está lá há muito tempo, parceiro, está há muito tempo lá falando a respeito, dando sinais da sua presença entre os povos. Nós temos essa mania de, de desqualificar a ação do Espírito Santo e de outros que chegaram antes de você. Ana Nascimento escreveu um livro chamado Des Evangelização ou Colonização. É o resultado da sua tese de doutorado. Ana que viveu mais de 20 anos em Angola, num período crítico da Revolução da tomada de poder da independência de Angola, a Alzira estava ali, vivendo as dores e as delícias do campo missionário. E ela escreve justamente sobre este tema, quando nós impomos uma maneira de ver Deus a partir das nossas óticas, a partir da nossa própria cosmologia, que está, e está, muito atrelada a uma maneira de ver Deus do Atlântico Norte. Diferentemente da maneira de ver Deus da parte do sul do mundo Há muitas maneiras Deus se apresentou de muitas maneiras em todos os povos E por fim nos falou por meio de Jesus Cristo Até a imagem que nós temos de Jesus Cristo E eu vou contar uma coisa para vocês Vou contar um segredinho aqui para vocês Eu tenho uma coleção de fotos de Jesus Igual foto de... <risos> fotos de... Cards de, de campeonato de futebol Eu tenho, porque eu, tenho eu assino uma hashtag Chamada devocional E todo dia aparece um Jesus diferente Um Jesus de cabelos longos Cabelo curto, mais escuro Um Jesus com cara de, é, de Que fez harmonização facial Então todos os dias aparece um Jesus diferente Eu vou, vou tirando print e vou guardando Sei lá uma imagem dessa, vou guardando essas imagens que as pessoas têm de Jesus, porque no, colet... no, imaginário... no imaginário coletivo, esse Jesus. Bom, é isso. Que Deus te abençoe muitíssimo no dia de hoje. Vamos orar? Esse é o Leitura Compartilhada, Oração do Dia. Se você chegou comigo até agora e não se inscreveu, inscreva-se, curta e venha conosco. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor agora, vamos pedir perdão por tantas vezes que nós matamos Deus no coração das pessoas, nós aniquilamos a possibilidade, bem que aniquilar também é muito forte, mas nós ah, somos pedra de tropeço. E Jesus disse que as pedras de tropeço no Novo Testamento tem que. No Novo Testamento, as pedras de tropeço elas, é, tem, já estão sentenciadas. Né? Quem é pedra de tropeço. Vamos orar. Vamos pedir perdão ao Senhor por ter tornado pedra e tropeço, impedido que as pessoas tivessem acesso a Deus e que Deus fosse reconhecido em nós por conta da nossa ignorância e pela forma como nós achamos que devemos tomar, é, conduzir as coisas diante dele. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Lembrando que este leitura compartilhada de hoje, ele é uma live. <risos> nós estamos na cidade de Córdoba, pela graça de Deus, ore por nós. Estamos em busca da nossa documentação é, para permanência aqui na Espanha por mais dois anos. Que o Senhor nos, nos abençoe. Senhor Jesus, eu quero te pedir agora por, por te pedir em teu nome ao nosso Pai, perdão. Perdão, Jesus. Perdão por todas as vezes que nós matamos Deus. O Senhor se revela, o Senhor se apresenta, outros irmãos anunciam e semeiam e nós agimos como se fôssemos o próprio Satanás. Vamos lá e arrancamos a semente do Evangelho, achando que a semente não é verdadeira, que não é boa, porque não veio do nosso estoque. É isso. Pedimos o Senhor perdão por agirmos dessa forma. Tenha misericórdia de nós. Pedimos por todos os enfermos, pedimos por todas as enfermas, pedimos pelos desempregados. Lembramos de novo aqui do Senhor daqueles que nós temos orado todos os dias. Colocamos agora diante do Senhor o Arthur, a Duda, o Biel, o Lucílio, a Michele. Colocamos diante do Senhor também... É, outras pessoas que vêm nos pedindo oração, nosso querido irmão Elder Senhor. Eu oro pelo Elder Senhor, porque o Elder possa voltar à sua família, sair do hospital, estar em casa. Acalma o coração da Alessandra, acalma o coração das crianças, Senhor, acalma o coração da mãe do Elder Senhor. É, pacifica esse coração. O Senhor está no controle, o Senhor é quem cuida dos seus filhos. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz e fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Lembra você que você pode orar por um missionário, que você também pode ofertar. Ah, mas Burja não dou conta de sustentar um missionário na Europa. Hum, você não precisa sustentar com tudo. Manda um valor de uma pizza, manda um valor de uma Coca-Cola. <risos> ajuda. Se você quer saber como, tem um Pix... Está aí na descrição do vídeo Deus te abençoe, muito obrigado Ore pelo missionário E oferte na vida dele também